está fazendo aqui? stones, may break these bones fazendo aqui. Aliás, como é que você descobriu esse lugar? Bruno, olha só. Na boa, não quero problema, não quero confusão, tá? Na verdade, eu tô aqui pra evitar um monte deles. É. Eu tenho um recado pra você. Ah, você tem um recado pra mim? Eu tô cheio de problema e você vem me trazer recado? Fala sério, pô. É do Ian. Sim, o recado é do Ian. O que, que você falou? Tem algum lugar que a gente possa conversar? Mais calmo, mais tranquilo é... Porque eu tenho um negócio pra te dar Que negócio? Lembrou que eu te entregasse isso Agora. Imprevisto? É sério isso? É sério que eu me arrumei todinha, me perfumei? Me preparei pra esse encontro e ela não vem mais uma vez por conta de um imprevisto? O Vicente tem razão. Ele sempre teve razão. Ela tá fazendo hora comigo. Deve estar curtindo uma com a minha cara agora mesmo. Cansei disso. Cansei, Stella. Eu te dei uma, duas, três. Deus sabe quantas chances eu te dei. Mas eu cansei. De verdade, eu vou. Eu vou te excluir do meu celular. Eu vou te bloquear porque eu não quero mais nenhuma mensagem sua, idiota, e você aí desse aplicativo idiota. Chega dessa idiotice. E aí, Surpresa? Não. De certa forma, eu. Sempre soube que, que era você. Só precisava confirmar. Você sabe por que você tá aqui, né? Essa sua cara de arrogante achar que é superior aos outros. Aquele dia na casa do Bruno eu sabia Eu sabia que tava rolando alguma coisa Mas eu só não sabia que ele ia te escolher, né? Ai, francamente, olha pra mim, cara Eu sou muito melhor que você Minha caixa é muito melhor que a sua É Lá se o tio não tá comigo e não tá com você, independente Sim. da casca. <risos> eu teria a vida que eu sonhei. Que eu sempre quis. Você, você nunca precisou batalhar. Trabalhar. Sempre teve tudo de mão beijada, não é mesmo? Você conseguiu Conseguiu Me, me tirar dele Não foi nada disso, Paulo Você sabe que não foi nada disso Você tá transformando a situação Você tá revertendo o jogo A gente foi vítima da sua crueldade, cara Eu tô dizendo o que aconteceu, e... Era só Era só vocês terem seguido em frente Seguir o, caso, o caminho de vocês ter esquecido, sabe? Mas não Era mais fácil Fazer isso com Com um amigo gay Problemático Não foi isso não foi isso que aconteceu Porque foi isso que eu vivi Não, não, Paulo Isso no seu No seu ponto de vista doente No seu ponto de vista louco, errado Não foi isso que aconteceu A gente só foi atrás do nosso aparelho A gente só foi tentar recuperar o nosso celular A gente não sabia Cara, eu não Eu não tenho culpa se o O Bruno não te escolheu se o cara bonitão não tá contigo, se você não teve as suas as suas escolhas, os seus pedidos atendidos, eu não tenho culpa se você não teve nada de mão beijada, cara a culpa não é minha, não é minha. Talvez, sei lá, talvez foi porque você não batalhou pelos seus sonhos. Impressionante. Impressionante. Eu tenho que te dar um prêmio, ó. Mostra Mochka. pelo sonho. Você batalhou pelos seus? Sempre. Você vai ter que batalhar pela sua vida Eu tenho uma arma E eu tô doido pra ver você implorando Pra não te matar Reza, ó. Reza Pro teu pai deixar aquele dinheiro no local exato Que eu pedi Porque senão eu juro Eu mesmo te dou um tiro no meio da cara. Você pode estar com boas ideias, você pode estar com boas intenções. Você não vai safar dessa não, Paulo. O seu problema é que você não conta com uma coisa chamada acaso. Esse é o seu problema. E talvez, talvez mesmo nessa situação, o acaso pode estar do meu lado. Diz O que você tá falando aí, Nada, não É você que tem o controle É você que tá dando as cartas, Apolo Eu... Tô falando nada Eu vou poder comer ou não? Eu tô... Eu tô tonto de fome Eu... Tô nem conseguindo ressuscitar né, direito Deve ter sobrado alguma coisa aqui De ontem Come Pode comer Se não sobrou também morrer de fome. Agora, desembucha, como é que você tava com o celular do Ian? O Apolo. O Apolo? Foi tudo ideia do Apolo. Eu sabia que o Apolo tava envolvido nisso. Agora, como é que o Apolo conhecia você? Peraí. aí. É por isso que o Apolo sabia que eu tava... Que tinha HIV, né? É por isso que ele tava ameaçando Ian. Bruno, calma. Deixa eu explicar. Tá. Deixa eu contar tudo. Depois você me... Me... Condena, me julga. Pode ser? Ah, tá, tá, tá. Fala, vai. Através do Cobra. Eu conheci do meu. Eu conheci o Apolo. Hum. Quem eu conheci você? Fazendo um aviãozinho de pó, de, de droga, enfim. Claro. Foi quando o Apolo... Me pediu que eu arrumasse uma arma pra ele Ou se eu conhecesse alguém que tivesse uma arma Eu disse que ia tentar E perguntei pra que, que ele queria uma arma Ele falou que Não era nada demais, que era só pra dar um susto Num carinho aí Pra dar um susto? Ah, e aí? Isso, mas Bruno Até então eu não sabia do que o Apolo era capaz A gente conversando Ele me mostrou uma foto sua Falou de você E eu fiquei surpreso com a coincidência E... Cara, foi mal, mas eu falei sim da sua doença e... Véi, não fiz por mal, sério. Na verdade, eu nem imaginava o problema que eu tava causando, me desculpa. Tá, mas desembucha aí o sequestro do Ian, enquanto a gente tá aqui conversando ele pode estar tá correndo perigo, fala. Então, o Apollo, ele quer grana, cara, grana... Ele, ele disse que o Ian tirou você dele, que era pra ele estar tá com você, não o Ian. Ele tá obcecado, ele só fala nisso. E o pai do Ian vai dar uma grana alta pra ele. É. Ele vai fugir, com o dinheiro do sequestro. E ele pretende matar o Ian. O quê? Se o Apolo encostar um dedo no fio de cabelo do Ian, eu juro por Deus que ele me paga. Mas ele me paga. Essa noite, eu tava lá com o Ian, tomando conta, e, cara, o Ian com aquele jeito dele de tirar tudo da gente, aí a gente acabou trocando uma ideia, e aí, mano, eu vi a burrada que eu tava fazendo, eu não, não é isso que eu, quero, que eu quero pra minha vida, sabe? Em troca, o Ian prometeu me ajudar. Te ajudar? É, se eu viesse aqui contar pra você tudo isso, ele disse que eu não ia ser preso, que ele... E me ajudava, ele prometeu. O hum, que mais? E assim, eu sei que eu não sou, não fui um namorado, né? Um dos melhores namorados. Mas, cara, eu nunca quis fazer mal e... Eu tô aqui não é só pelo Ian, não. Eu tô aqui pra provar isso mesmo. Eu não quero ser mal, nunca quis. Vai por mim, tá? E... Tô aqui pra ajudar você a salvar um homem que te ama, né? E acho que você também ama ele. Você fez bem, Arthur. Eu confesso que eu tô até... Tô até surpreso. E... Você tem razão. Eu amo ele. Eu amo muito ele. O me mostrou... Um mundo novo de... Possibilidades. Uma vida nova. Com cor. Sabe? Diferente daquela vida cinza e sem graça que eu. que eu tinha antes. Tu tem razão, eu amo ele. O Ian salvou a minha vida e agora é minha vez de salvar a vida dele. Agora. me fala onde que ele tá. O Ian você veio almoçar, eu não preparei nada Aproveitei aqui para fazer essa faxina é, Mãe, eu não vi almoçar não. E o computador da Emília, conseguiu consertar? Ela tá tão preocupada de perder tudo Eu consertei e a senhora ela já tá até navegando Que carinha é essa? Tô vendo que você tá tão preocupado Mãe, vem cá Senta aqui comigo, seu irmão Teu irmão Olha, é, antes que eu sair eu tava vendo um anunciado na televisão a senhora lembra daquele rapaz que veio aqui para buscar o celular que o Apollo... A lembra? Como eu poderia me esquecer desse dia? Meu coração ainda dói só de lembrar disso Então, o nome desse rapaz é Ian Benassi Ele é filho de um dos empresários mais ricos, conceituados e importantes aqui da cidade, do país, talvez do mundo e ele tá pra estrear numa novela que vai ser lançada. E... Ontem à noite... Esse rapaz foi sequestrado. Nossa. Essa cidade tá tão violenta, né, meu filho? Mãe, olha. Eu não queria acreditar no que eu tava pensando. E eu fui lá, na praia, onde o Apolo tá trabalhando. Sim, ele saiu hoje de manhã, todo animado pra trabalhar. Mãe, olha só. Me escuta. Eu fui lá, falei com o um rapaz que tá na praia E ele falou que o Apolo não aparece lá há semanas Ele tá te enganando, ele tá me enganando, ele tá enganando a nós dois E a gente não sabe o que ele tá fazendo nesse espaço-tempo de... Que tá aí livre pra ele E eu tô com um pressentimento muito, mas muito ruim Que o Apolo tá metido nesse sequestro Não, Deus meu filho, Apolo, numa monstruosidade dessa... Ai. Calma, calma. Vai buscar com remédio. Calma, ajuda. calma. Eu vou, vou buscar, calma. Fica. Tenta ficar calmo, tá? doutor Rubens, eu não gosto de ficar repeti... Cala tua boca que eu não gosto de ficar repetindo as coisas. Preste atenção. 16 horas... 3 milhões no lugar que eu vou te falar. Vou ligar daqui a 2 horas. Cala a boca e me escuta! Doutor Rubens, você não testa a minha paciência. Eu não tenho nada a perder. Se eu quiser dar um tiro na cabeça do teu filho agora, o duro. Oh, qual, qual o estresse todo? que tá pegando? Tô surtando. Entendeu? Tô surtando, muito estresse na minha cabeça. Preciso sair daqui logo, preciso acabar com isso. Porra, mas o que tá pegando? Fala aí. Nada, nada. Eu só preciso terminar, entendeu? Porra, muita pressão na minha cabeça e eu não tô aguentando, ah. entendeu? Eu preciso me controlar, cara, não posso fica... perder o controle, cara, ainda fica... mais. fica frio, fica frio, já tá no final, cara. A gente já daqui a pouco tá com a mão na grana e vai ser tudo nosso, pô. Relaxa, Tira cara. Tira o que? Tira roupa. a roupa. roupa pra quê, cara? Aqui? Agora. <risos> Moleque, tu é foda, né? Puta que pariu, cara. Tu é um safado. Vem, pô. <risos> Cara, mas é muito longe daqui, não tem como ir pra lá uma hora dessa sozinho, com a cara e com a coragem. E aí? Apolo e Cobra vão pegar aqui mais tarde pra ir lá vigiar o Ian de novo. Se você quiser ir mais tarde, pode ser mais fácil. Não, vou esperar até mais tarde pra ligar pra o Ian, não tem como. Eu vou falar com o Diogo, o marido da minha irmã, ele é policial, ele tá envolvido no caso. Deixa te dar uma ligada pra ele, peraí. Diogo É o Bruno Cara, eu descobri onde é o cativeiro do Ian Depois eu te explico, uma história longa Mas é lá pro lado do Seropet. Eu tava pensando na gente ir lá e, e tentar descobrir o que tá acontecendo Não, não, sem invadir agora A gente descobriu um jeito de estourar o cativeiro sem machucar o Ian Tá, beleza Tá Onde você tá agora? Tá tranquilo, eu vou fazer o seguinte Eu te encontro aí em 30 minutos, pode ser? Tá, beleza Tá bom cara, obrigado. A gente vai lá. Não tem não tem errado não, é só você seguir a rota que eu te falei, tá? Foi. Lá é deserto, lá é distante pra caralho. Mas deixa o carro antes. Segue a pé pelo mato, porque se eles ouvirem você chegando, eles vão fugir, tá? Tá beleza. E eu... Eu vou pra casa, esperar o que vai acontecer comigo. Arthur, você se arrependeu quando tinha tempo pra se arrepender? Sério, cara, a melhor coisa que você poderia ter feito. Ai, me desculpa. Me desculpa, me desculpa mesmo, cara. Tudo que eu fiz de errado, as vezes que eu errei com você, velho, eu nunca quis te magoar. Eu mesmo magoando. Mas é isso. Vai lá. Salva a vida do cara que você ama. Eu, eu sorte, prometo. Então. Eu prometo que eu não vou mais interferir. Vem atravessar o caminho de vocês. Boa sorte Valeu. Dá pra você também. Ai, Caixa postal meu Deus do céu, cadê esse Bruno que sai não dá sinal de vida nem nada? Só que faltava acontecer mais alguma coisa agora. Ó, ah, tudo certo. Acabaram é. de ligado financeiro, já tá. O banco liberou o dinheiro. Agora é só esperar esse desgraçado entrar em contato e dar as coordenadas. Tá, mas quem vai levar o dinheiro? São os homens, os homens de, de confiança minha. tão capacitados pra isso, pode ficar tranquilo. Mas, nem, não vai ninguém na polícia? Não, a polícia vai acompanhar tudo de longe. Não posso botar o Ian em perigo. Ai, tá, tá certo. Bom, se somos de sua confiança, que seja o que Deus quiser, que vai dar tudo certo. Agora eu tenho que ligar pra Michelle, que eu não sei nem mais o número dela de cotadinha. tadinha. Ó, oh, tô ligando. São eles. Pode vir a voz. Deixa eu ouvir. Pronto, pode falar. No meio da sua empresa tá o endereço e o local exato de onde você precisa deixar o dinheiro. Sem nenhuma gracinha e sem nenhum policial. Qualquer tentativa é bom. Não, eu quero falar com meu filho. Eu quero ouvir a voz do meu filho. Ian, ah, filho! Ô, meu filho, perdoa seu pai por eu não ter conseguido te proteger, meu filho. Fica bem. Ó, vai dar tudo certo e já já você tá aqui com a gente. Eu tô do Não. Desgraçado. Gente, mas conta frieza. Conta frieza no ser humano. Mas olha só, o bom é que a gente a voz joia e tá tudo bem com ele. E a gente vai sair dessa, tá? Eles escolheram um local totalmente isolado, cara. Eles mandaram muito bem. Eu vou deixar o carro aqui pra ninguém te confiar. Então o seguinte, para nessa sombra aqui que a gente vai pelo manto. Tá. Agora foi o seguinte, cara. Eu que sou policial. Você atrás de mim, faz o que eu Tá. Bora, eu... Mãe, bebe essa água, se acalma. Eu não quero mais água, Matheus. Eu quero seu irmão aqui comigo. Eu vou amarrar ele no pé dessa mesa, você vai ver. O que esse menino tá fazendo da vida deles? Mãe, o que ele já fez. E não vai adiantar de nada. A senhora se culpar agora. Não vai adiantar. Não. Não fiz tudo o que precisava. Me dá seu celular. Mãe, só... Tô... Me dá seu celular, Matheus. Tá bom, tá bom. Toma, toma. Alô? É da delegacia, não é? Eu sou mãe do Apolo. Apolo Nascimento Gonçalves. Eu quero denunciar ele. É. Eu acho que ele tá metido nesse sequestro. Do menino da televisão? Isso. É. Eu quero denunciar o meu próprio filho. Você não tava com fome? Acabei de comer. Tem um osso ali. Você quer ruim? paz, cara. Ai. <risos> Seu papaizinho tá quase chegando já no local marcado. Aí sim vai dar bom. Cara, se é o dinheiro que você quer... Se é esse dinheiro que vai mudar a tua vida, cara, pega essa grana e some, desaparece, mano. Né? Ai, ai, eu vou gastar esse dinheiro com muito prazer. Pra e nas suas custas. Sujou, cara, sujou, sujou. Oh, eu vi os caras oh, se cara. Calma, calma. Qual o seu problema? Fala devagar. Cara, eu tava lá na rua, eu, eu vi barulho de carro, sei lá, e... Dois caras chegaram, sumiram e... Calma, calma, calma. Oh, deve, ser, deve ser essas crianças que ficam fumando maconha. Não, não, cara, entendeu? Não, não. Transar. Vamos fazer o seguinte, cara. A gente já tá quase perto de pegar o dinheiro e botar a grana na mão. Pega esse maluco aqui, vamos levar ele e... Tá, beleza, não chora. Não não. Calma, não. Chora, não, calma, cara. Você tá certo. Bora levar ele. Bora. Você vai levantar agora. Tá, mas eu Tá entendendo? Eu, eu, eu, eu tô comentado. Eu tô é? comentado. É. Então, cobra, tira aí, calma. Calma. gente Calma, calma. Gente, calma. Calma, gente, é sério, calma. Eu, eu vou, eu vou pra onde vocês quiserem me levar. Eu vou, mas calma, calma, sem. Eu vou, eu vou. Pera aí, gente, Pera aí. calma aí. Não precisa de me machucar, gente. Meu pai vai depositar o dinheiro, calma. Levanta. O resgate, calma. Levanta logo. Eu vou levantar, eu vou levantar. Calma aí, você, você tá não tá me escutando, né, cara? levanta. Qualquer, Qualquer... gracinha é. Já era. Tá, tá te escutando? Tá bom, tá bom. São eles, jogo. É o Apollo. Aquele ali é o Apollo. Desgraçado. Calma, Bruno. A gente tem que saber o momento certo de atacar. Cara, eles estão armados e estão com unha de refém. Tem que ter cautela, cara. Vem devagar. o Pi, precisa separar agora. Você vai para um lado e eu vou pro outro. E segue o plano, põe a mão na grana e segue pelo túnel. Tá, beleza. Mas o que tu vai fazer, moleque? Eu vou para outro lado, cara. Eu preciso espantar eles daqui. É isso que eu vou fazer. Beleza. Eles vão achar que me pegou, mas não pegou nada. Tá, beleza, tá tudo certo. Olha só. Coloquei uma munição na tua arma aí, tu sabe, né? Beleza. Se vê que tu vai dar merda nessa parada, tu manda bala de maluco. Ah, a gente perde, que mas que eles fazer. perdem também, entendeu? Eu tenho certeza que é isso que eu vou fazer. Beleza. Oh, Ô, tá Paulo, eu não importo. Deixa aqui, cara. Então, beleza, Paulo. É isso. Beleza? Vambora. Mete o pé, cobra. Mete o pé. Calma. Me deixa aqui. Só A você. Cala, pele. A, cala me deixa aqui. a tua boca. É cala a tua boca. Olha aqui. Você não fala nada. Tá bom, tá bom. Eu calma. posso te encher de tiro. Tá Eu bom, posso tá bom. te encher de bala aqui mesmo. Tá bom, tá bom. Ai! Segue. Ah, meu... Calma, calma, Paulo. Eu acho que eles se separaram. Eu falei, não falei? Um deles vai pegar a grana e o outro é pra despistar, pra não chamar a atenção. Faz o seguinte, Bruno. Liga pro pai do Ian. Diz que cancela essa grana aí que a gente já tá com o filho dele. Mas será que não tem chance de machucarem ele? Não. A gente não vai deixar. sou eu, Rubens? Como assim, Bruno? Como aí? Ah, não, não, fica tranquilo. Eu vou ligar para aquele delegado amigo meu e tô indo para aí. Não, obrigado por avisar. Seu Rubens, o que aconteceu? Não, me pergunte como, mas o Bruno tá lá no cativeiro com o Ian. O Bruno como assim, gente? Não sei, conseguiu uma pista, Tá lá com o um policial. Eu, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o um helicóptero e vou sobrevoar a região, é isso que eu vou fazer. Olha, eu não tenho estrutura, mocinar pra te acompanhar, me desculpa. Fica tranquilo, eu, eu vou sozinho. Você pode ficar aqui que eu prometo trazer o Leon de volta. Ah, manda notícias, tá? Mano, te não tem informado. Cuidado. O Paulo não dá. Apolo, não dá, cara. Eu tô exausto. eu tô aqui. morto. Por favor, Fala a tua parar. boca. Apolo, eu tô falando. Fica quieto. Eu preciso fazer uma ligação. E aí, cobre? Apolo, calma, Apolo, calma. Não tem dinheiro. Apolo, calma, como que não você tem tá dinheiro? Você tá me ouvindo? Calma, como que não tem dinheiro? Tem dinheiro, o meu pai, o você meu pai. Você já sabia? Não sabia. Você já sabia disso? Não, não sabia. Apolo, Apolo, olha só. Se meu você pai... acha que o seu pai vai me enganar dessa forma... Olha mim. Olha pra mim! Olha pra mim. Se você acha que seu papai vai me enganar dessa forma, você tá me enganando. Não, Apolo, não. Eu, eu ligo pro meu pai, eu ligo, eu falo com dinheiro. ele. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Faz isso. Apolo, apolo, por favor. Eu ligo pro meu pai eu peço a quantia que você lamento, quer. Hein, lamento, cara. Você vai morrer aqui agora. Não, Ajoelha. não. Ajoelha. Apolo, não. Apolo. Ajoelha agora. Apolo, por favor, a gente pode conversar. Ajoelha. Apolo, eu não quero morrer, por favor. Apolo, por favor. Eu lamento, eu lamento muito. Tecido dessa forma. Eu vou pro inferno. Mas eu vou te carregar junto. Adeus. Eu não quero morrer, Apolo. É <risos> Boa viagem. Pro outro lado. Ian. Yeah. Eu tava ouvindo tudo que o senhor tava falando, pai. Ah, então você sabe que mais uma vez eu tinha razão, né? Hã? Uhum. Pô, senhor. Obrigado, viu, pai. Oh, que seu moleque. Ai, nem me fala, pai. Pelo amor de Deus. Eu só quero esquecer. Eu só quero esquecer esse pesadelo, tudo isso que eu vivi. Meu Deus do céu. Então, enquanto você dormia, veio o um médico aqui, colheu teu sangue, Vai fazer uma bateria de exames pra poder saber como é que você tá. Tá eu tô bem? Não, tá tudo bem. Você só perdeu peso, tá com um princípio de anemia... Ó, repouso total. Não, não tem como. Pai, olha só, não tem como. Por quê? Eu, eu, eu tô gravando uma novela, pai. Ian, yeah, é tá um dia, dia. Mas como é que yeah. eu vou gravar uma novela de repouso? Ian, yeah. a emissora já te deu sete dias de repouso pra você hmm. se recuperar, melhorar. Fica tranquilo. Tá. Sendo assim, eu vou repousar. E, e vem cá, pai. Hmm. Por acaso, você já falou, já cumprimentou, já agradeceu o Bruno, que foi o homem que salvou minha vida. Eu não, não fiz nada. Fez, sim, tá? Ele veio me contando pai, como ele foi herói, as coisas que ele fez, hum. e ele falou que ele não quer falar sobre isso. Mas eu, quando esse fantasma de tudo que aconteceu parar de me assombrar, eu mesmo vou contar tudo o que ele fez para o senhor. Não, tá bom. Espero. Enquanto isso, o que que você quer fazer? Hum... Eu quero comer. Eu quero comer porque eu tô morrendo de fome, <risos> é, sério. Você, meu, meu é filho. sério, pai, eu tô com muita fome. Eu vou fazer um lanchinho hum. pra você. Ai, pai... Olha, só você daqui depois que esse prato estiver vazio, hein? Hum... Mesmo depois que esse prato estiver vazio... Não vou tirar você embora daqui, não, tá? Obrigado, viu, Bruno? Obrigado por ter salvado a minha vida. Você sabe que eu não fiz nada disso, hein? É, é, sim. Eu, eu falei com o Arthur, ele veio até você e você soube exatamente o que fazer. Meu Deus, eu não quero nem imaginar o que poderia ter acontecido se eu não tivesse chegado na hora lá, sabe? Então, não vamos pensar em nada disso agora, não? Não vamos pensar em se recuperar, em melhorar. Tentar esquecer isso, né? Acho que é melhor. Olha... Esqueceu, não prometo. Mas eu vou tentar. E vem cá. E o Apolo. O Apolo foi sepultado hoje de manhã na baixada. A mãe dele ligou duas vezes te pediu pra te pedir desculpa em nome do filho dela. Meu Deus. Coitado dessa mãe. Ai, não merecia passar por nada disso tá bem... de é verdade? Tô, tô bem. Agora que tô em casa, tô fora de perigo, meu Sim. pai aí... Posso ligar pros meus amigos... Tem você que também... Tô bem. Sim, eu só não tô melhor... Porque você, Bruno... Você me deu muito bem, <risos> não, seu pai tá em casa, Qual o problema, meu pai tá aí? Você acha que meu pai não beijou na boca também, não? Não, não é isso, mas é melhor ir embora, né? Você acha que se meu pai visse a gente se beijando, ele ia fazer o que? Ele agredir a gente? Será? Para, seu bobo, nada a ver. <risos> é sério. É. Só um beijo de gratidão. Pra poder dizer obrigado. Vem cá. Deixa eu te dar um beijo, viu? Papai não vai ver, não. É. The lights we can see in the dark We are rockets pointed up at the stars We are billions of beautiful hearts And just hold us down the Rio de Janeiro Saudade que eu tava de casa Como é bom voltar é, Meu amigo, vem cá, por acaso é você que tá vendendo água ali Arthur, tudo bom? Tudo bem, cara. Caramba, como é que você tá? Tô bem, tô aí, ó. Trabalhando. conseguiu um trampo aí, vendedor de árvore. Mas caramba, que legal te encontrar aqui, cara. Nunca imaginei de partir de encontrar por aqui, mas é bom, que é bom que eu posso agradecer pessoalmente por tudo que você fez. Mano, aquela grana que você mandou salvou a minha vida. Não precisa agradecer nada não, Arthur. Eu, eu fico feliz de verdade. Saber que você tá aí, ó, trabalhando, tentando... Tentando ter um futuro. Deixa eu, vou ter. Pode apostar que sim. Que bom. Ah, Manda um abraço pro Bruno. Dá um abraço nele e espero que não É. A gente tá. A gente tá sim. E eu mando seu abraço. Show. Mas vem cá. Tem água ou não tem aí? Tem? Sede? Geladíssima, mano. Então vamos lá. lá. Ai. Graças a Deus, Salomé. Graças a Deus. Pelo amor de Deus. Olha, você... Ai, tá vendo aí, garoto direitinho? Olha, é... Ai, não, Salomé. Eu só vou ficar calma quando ele me ligar. Pede pra ele me ligar. Inclusive... Pede... Inclusive... Ai, meu Deus do céu. Pagou direitinho. O que que... Tá. Não, não, tudo bem. Olha só, eu só quero uma coisa, eu só... Tá, garoto, merci beaucoup, tá? Obrigada, tá? Obrigada, gente. Ai, meu Deus do céu. É, não, tava vendo, eu, eu desfaleci. Eu desfaleci, dois dias, eu tive que tomar um Sossega Leão, eu tô pensando, tem que tomar outro até chegar no Brasil. Salomé, meu Deus do céu, manda ele me ligar, pelo amor de Deus, eu tô muito preocupada com ele, eu quero saber como é que ele tá, eu quero saber o que que aconteceu, como é que foi isso. Tá. Tá bom, me, me mantém. Eu, você só me liga pra... Tá. Então tá bom é. tchau tchau mama. obrigada ai meu deus do céu menino volta aqui ai eu também bem não eu preciso eu preciso de um outro cegaleão gente ai minhas cadeiras, eu porcaria se tiver colocando flores em cima do túmulo do cara que tentou te matar não entra na minha cabeça ah Bruno hum, não custa nada vai e tem mais também. Eu espero que as pessoas façam por mim aquilo que eu faço por elas, tá? E isso me dá paz. Isso me dá paz. Eu fico em paz comigo mesmo. E assim, eu espero que eu apolo que... Espero que ele esteja em paz. Eu não espero que ele esteja. Ai, tá bom, Ian. E vem cá, você vai querer fazer alguma coisa depois daqui? Não. Hum, a gente já pode ir pra casa, né? É. Eu só preciso passar na casa da minha mãe. Se você não se importar... Na casa da sua mãe? É. Bruno, mas... Com essa... Com essa roupa? É. Roupa de cemitério? O que que tem? Ai gente, sei lá, mano. Daza? Cara, se você preferir tirar... <risos> Bruno... <risos> Bru... <risos> gente... <risos> você fala pra... Gente, ninguém ouviu, tá? Óbvio. <risos> ninguém ouviu mesmo. Ninguém ouviu... <risos> Bruno, Bruno... Bruno, olha só. Você não me dá ideia, mano. Eu te deito em cima de um túmulo desse, tu vai ver que eu sou capaz, tá? Eu abro no peito eu com a meia dúzia de cobra, a gente deita que sapa, pra não levantar. Não, levanta, não, levanta. Leva, psh, levanta com certeza. Sim. Bruno, levanta com certeza, não, não tem nem dinheiro pra poder pagar um jazigo aqui, hein? é aquilo é um apartamento, tá? Uhum. Apartamento aqui é eterno, mas não tô fina pagar não, tá gente? Então, licença, viu? Tô tá. Todos... Bruno. Então, É o seguinte, vamos indo que no caminho eu penso, Eu vou parar, vou subir, vou ver sua mãe, vou conhecer minha pintura sogra tá, tá, tá. Enfim, no caminho eu decido, pode ser? Pode ser, é. Então tá, embora né? Bom. tem areia, né. Vem cá, já mandou eu colocar na água, em tudo? Mas a praia tem areia, é assim mesmo, não tem como mudar. Praia areia, normal. A gente pode ir, é, mas assim, é porque eu já tô na rua mesmo, né. Eu até dei uma saitinha de casa pra dar um momento mais... Um pouco mais de privacidade pro Marcos e pro Davi, que você sabe. E já que é importante pra você, então tá, a gente vai. Você tá aprontando, hein, Bruno? eu não lhe conheço. Tá, eu só tenho que voltar pra casa, eu vou precisar de... Sei lá, colocar uma sunga, vestir uma roupa... Tá bom então. Tá, tô te esperando. Vem. né? Olha só, Bruno, Bruno, ah. assim tá legal é, é, é deserta é pouquinho a gente né o povo tá mais afastado mas sei lá ainda tem areia não gosto de areia para de essa de tá aquela que tá gelada porque já tô sentindo frio só de chegar perto a mulher ah, da, o frozen passou aí esse marzão todo daqui a pouco você se acostuma vai ah não sei não hein mas tá vai ser rapidinho né só enquanto o Marcos e o e o Davi eles eles fazem o que a gente já tá cansado de fazer mesmo então Vai. vai, vem cá. Deixa eu tirar uma de você agora. Ah não, minha, só minha não. Só você. Não, só minha não, Bruno. Para. Olha não, não, só, eu, eu não fico bem forte. Fica assim, vai, é pra mim, vai. Tá, então me dirige, vai. Tá. Me mais pra trás. Tá. Aqui, Bruno, se você quiser chegar pra trás, eu poder me jogar na água, eu vou te postar. <risos> para. Vai, um pouquinho só mais pra trás. Tá ruim, ainda, pra pegar o fundo. Vai, tá, o fundo. Vai pra direita. Eu achei! Que isso, Gente, é, é de casamento. Eu acho que alguém deve ter pedido feito pedido aqui. Algum casal. Será que esqueceram isso? Que ah, será que tem um anel caríssimo aí dentro? Você <risos> jura, né, Bruno? O o é? Vamos abrir pra ver. Vai, Ian, abre. Ah, o ah! que foi, Ian? Bruno, olha pra isso! Tem, tem um, um anel! anel. Tem um negocinho escrito aqui atrás. Cadê? O que que tá escrito? A Bruno, de graça. Pai, fala pra mim. Tá escrito Eu vou matar o Bruno. O Bruno sou eu? Sério, Ian, lê pra mim o que tá escrito. Tá escrito Ian, quer casar comigo? Olha, parece que era pra você esse bilhete. Acho que alguém tá querendo casar com você, Ia. Quem quer casar comigo, gente? Meu Deus, eu tô casando com ninguém. Eu ah. não tô dando mole pra ninguém, eu não tô pegando ninguém. Quem ia fazer um pedido desses? Meu Deus, isso é chocante. Agora, se por acaso alguém fosse fazer um pedido desse? Claro. Uhum. Fala aí. Quatro Fala. Sim. Eu diria sim, Bruno.